para o Soccer Manager aí mano vamos dar uma olhada aqui eu vou estar tá criando aqui um novo um novo save né para nós estar tá vendo junto aí vamos criar aqui na América na América mesmo no Brasil vamos estar tá dando uma olhada aí galera aproveitando aí quem não foi inscrito se inscreva no canal deixa aquele like tá que é muito importante aí pro canal quanto mais likes vocês deixarem o YouTube entende que que o vídeo é muito bom beleza tamo junto vamos aqui começar com o time que eu que eu torço né o Santos Vamos tomar controle aí, beleza? Vamos, vamos guardar aqui Vamos guardar aqui, vamos esperar tá carregando E vamos falar aí das novidades, né? Das novidades dessa atualização aí um 1.07 aí, mano Vamos esperar carregar Beleza Galera, a nova atualização Ela consiste em no, no, O time ter uma química, né? Mais visível nas táticas, né? A química do, dos jogadores fica mais visível No caso é aqui, ó, né? Tá mostrando aqui para vocês. Na tática aqui dá para gente ver, né? É... A química né, da equipe fica mais visível, ficou mais visível mesmo, né? É uma nova atualização aí. Há outras correções são os bugs, né? De pontuação agregada para jogos da liga, né? Eu acho que é aquele bug que tem o placar agregado lá, né? Na parte de cima, que a gente viu na, na live até do Mister, né? Recentemente aí com o Paris Saint-Germain, que ele fez, né? Esse bug também foi corrigido, teve um bug também que eles corrigiram aí, é um bug que impedia acesso aos usuários do, da Arábia, né, os árabes não conseguiam jogar né o, o, o Soccer Manager 2022 E outro, outra correção que teve também foi o final, do, final de mês, né, de temporada, né otimizou aí, né e correções para transferências com falhas devido a fundo in, é, insuficiente, né? Também foi corrigido aí, né? Esses detalhes no, no jogo. Vamos continuar avançando aqui? Vamos dar uma resposta aqui para eles. Beleza. Beleza, vamos continuar avançando. É, outro, outras correções também foi a otimização a da velocidade a velocidade do jogo parece que eles melhoraram mais ainda né deixaram um pouco mais rápido né a partida rápida eu vou estar tá testando a partida rápida por isso que eu estou avançando aqui vamos estar tá jogando contra o operário aí né vamos estar tá jogando contra o operário vamos ver aqui vamos escolher rápida né eu não vou mexer em tática vamos ver como é que tá o jogo Se o jogo está realmente bom mesmo é, teve mais correções né é, correções de contratos sendo mais do que oferecido, ou seja, o contrato do jogador às vezes é, era oferecido bem mais né, do que ele merecia, né? e uma outra correção foi a rejeição de contratos, mesmo com a oferta do valor sendo correta, né? às vezes os jogadores é, é, rejeitavam o contrato, né? agora vamos ver como está a velocidade mesmo da partida rápida aí do jogo, vamos fazer uma partida aqui rapidamente, né? Vamos estar tá jogando contra o Operário aí, eu vou estar tá treinando o Santos, beleza, que é o time que eu, que eu gosto Vamos aqui em partida rápida, só para nós estar tá vendo aí, galera, esmaga o dedo no like aí, mano Porque é muito importante aí, como eu falei para vocês, e quem não for inscrito também se inscreve aí no canal Vamos ver como partida rápida tá, mano, se tá bem rápida mesmo Vamos lá, o, o cronômetro até que tá indo rápido, né, ó, tá pulando é, bem dizer, em um em um minuto, em dois em dois minutos, né? Tá bem rápido. Vocês podem ver lá no, no cronômetro lá, ó. Tá bem rápido mesmo. Tem um lance aí da, do, do time do adversário, vamos ver, do Operário. O Sanches recuperou a bola, tocou errado ali. Os caras vão fazer o gol, né? O operário vai marcar aí, guardou. Gol do Paulo Sérgio aí pro Operário, mano. O operário abre o placar. Né? E tá bem rápido mesmo, né, galera? Tá bem rápido aí o... Partida rápida, pelo que eu tô vendo, percebi boas mudanças, ó. foi até rápido, né, a partida, foi bem rápida mesmo. Vamos até o mesmo time, vamos continuar avançando, é só para nós testar essa partida rápida, né, já que eles melhoraram, né, é... a parte da velocidade, né, nessa atualização 1.07, né. Vamos lá, 62 minutos, tá bem rápido mesmo, mano, cobrança de lateral aí pro Santos. Tocou ali no Sancho, Santos perdeu a bola, recuperou ali. Santos vai. Cortou, bateu guardou, né? Tá aí o Santos empata. Tá bem rápido. 62 minutos. Tá passando rápido as partidas, né? Não sei se pra vocês estão assim também, né? O meu... Acabei de atualizar o meu, né? O meu FM. E tô trazendo já vídeo pra vocês, pra tá mostrando aí. Tá aí 85, 85 minutos. Foi rápido, né? Foi rápido. Tomara que seja assim, né? Mais um lance de perigo pro Santos aí. O Marcos Guilherme cruzou. O cara cabeceou na trave, o a Mota pegou o rebote e guardou, né? Vira que vira o Santos aí em cima do Operário, né? 2x1. E olha lá, 86, 87. Ó, já vai terminando a partida, galera. Um lance de perigo aí pro Operário. Vamos ver aí, o Operário vai trazendo bem a bola. É certeza que a gente vai tomar aquele gol, né? Tá aí. O operário empata com o Antônio Thomas, né? Empate do Operário aí. E fim de papo, galera. Foi até rápido, né? Foi bem rápido aí. Vamos apertar continuar aqui. Empatamos em 2x2 dois é dois cooperário. E é isso aí. Vamos apertar e continuar aqui. Melhor em campo ali foi o Gê Bota, mano. Vamos aí. Fechar. Beleza. Subimos mais um XP. Um XP. Vamos lá. Vamos avançando aqui. Beleza, galera. Esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações. E tamo junto. Melhorou bastante, eu achei bem rápido, né? Eu tô fazendo... Eu, eu joguei aqui no, no mobile, né? No meu telefone. Eu achei bem rápido, a atualização aí deve sair para vocês aí em breve, né? É, em breve. É, é bem rápida. Já é a atualização 1.07 aí. E tamo junto, galera. Valeu, muito obrigado aí pela participação de, de todos. Tamo junto e fica com Deus e fui! Falou!